Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, começando mais um DS Entrevista. Hoje a gente recebe aqui os músicos Renato Freitas, é, Lucas Godoy e Guilherme... Palenzuela, pronunciei certo? Esse. Eles são da banda Rock'n'Bolle, Além do Verso e Oscar Avelhos vão estão se apresentando no, no... É no Max Pfeffer, né, as apresentações? Na, no Parque Max Pfeffer, aqui em Suzano, bandas de rock, que vão comentar um pouco aí da, da trajetória da banda, comentar algumas, algumas curiosidades deles e também falar da, das apresentações que se seguem aí nesse próximo mês e também em novembro. Bom, quero agradecer a participação de vocês e pedir para dar uma saudação inicial para quem está acompanhando a gente. Legal. Posso começar? Sim, com certeza. <risos> <risos> Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Renato Freitas, é, sou baterista da banda Rocambole é, e estou muito feliz de estar aqui, Do Fernando está recebendo a gente aqui, enfim, é isso. Baterista, é, né? Baterista Joga. da banda Rocambole. Você, Guilherme? Bom, eu sou o Guilherme Palenzuela, sou vocalista da banda Além do Verso, é um prazer estar aqui, né? E eu queria agradecer essa oportunidade, vamos lá. E o nosso... Eu você. sou o Lucas Godoy, eu sou guitarrista do, da banda Os Cara Velhos, é, queria agradecer também a oportunidade. Bacana. De... Eu vou perguntar mais sobre... O que, o que a gente, quando é músico, o pessoal faz de tudo um pouco, né? Mas eu vou entrar ainda nesse assunto aí. Quero começar primeiro perguntando um pouco da banda, né? Você até tocava antes, em outra, teve essa transição, hoje tá na rock'n'ball Eu queria que vocês comentassem um pouco da trajetória de cada uma das bandas. É, eu, a última vez que eu estive aqui, é, era com a, Prowler, com a Prowler, né? Prowler. É, o Iron Man de Tributo. A gente trouxe até o Ed, não sei se... É verdade, lembra, né? eu lembro. <risos> tem a foto, é. o Facebook me avisou recentemente que <risos> eu acho que três anos, a gente tinha completado Bastante três anos. Tempo já, né? Já. Que era o projeto Rock na Boa. Sim. Né? Posso falar sobre o Rock no Parque um pouquinho? Sim, que é o, o, sim. Do que, Rio. É a, que é a apresentação, né? Isso, As apresentações. É. É, o Rock no Parque é um projeto da Secretaria de Cultura aqui de Suzano, né? Sim e o pessoal da secretaria não pode vir eles iriam vir hoje aqui o Gil Ferreira ia estar aqui mas não pode vir então ele me pediu para falar um pouquinho aqui e eu acho bacana falar sobre o Rock no Parque porque foi uma iniciativa do coletivo Rock quando a gente começou também a primeira vez que a gente teve aqui foi do coletivo Rock e a gente vasculhou bastante lá na, na secretaria de conseguiu voltar o Rock no Parque que era uma das coisas mais legais é uma das coisas mais legais que tem em Suzano né que já uhum. é um evento que já tem há bastante tempo e o rock no parque só para falar sobre o evento que é da secretaria de cultura ele acontece todo segundo domingo de, de do mês né todo segundo domingo, domingo de cada mês das 14:30 até as 18 horas então se você tiver um segundo domingo de mês livre vai para o pro, pro Max Pfeffer, que vai ter banda de rock lá tocando são três bandas por domingo né por, por mês né a cada segundo domingo nesse Domingo agora, né? Nesse segundo domingo de outubro, uhum. vamos estar se apresentando a banda CW, a banda Netrônica e a banda La Musia, claro. tá? E aí também já tem escolhido as bandas para o mês de novembro. Essas bandas foram escolhidas por Edital, onde foram selecionadas 12 bandas, né? que devidamente, né? teve que fazer a inscrição certinho. Isso. Foi bem legal. É, o Edital teve 42 bandas é, inscritas né e só foram selecionados 12 mas enfim isso mostra que você tem um cenário bastante grande de bandas de rock em Suzano né uhum. então é bacana falar sobre isso e aí falando sobre a minha banda né Foi igual tá falando eu eu tocava na Prawler eu saí da Prawler né acabou que as agendas não estavam batendo e aí eu fiz um projeto para tocar para crianças né o meu projeto é tocar é, rock para crianças só que a gente teve essa oportunidade também de mostrar esse trabalho lá no, na, no Rock no Parque e a gente foi, né? A gente fez a, a inscrição no edital, e foi selecionado e foi. Foi o primeiro show da nossa banda, do rock and ball, e foi bem legal. E Sim. a gente tá aí, vamos fechar mais shows agora e Bacana. até o final do ano, quem sabe a gente se vê de novo aí tocando. E <risos> o Além do Verso, trajetória? O como... Além do Verso ele é um projeto que eu tenho desde 2014 no início era para ser um projeto de música acústica, era, o plano era dois violões e um teclado, só músicas acústicas. E aí esse projeto ficou meio que encostado. Em 2020, na pandemia, um amigo meu, Wesley, o antigo baterista da banda, ele chamou eu para tocar e falei, vamos montar um som, vamos... Tipo, depois de tanto tempo eu falei, vamos. Aí a gente montou, achamos os caras, Ele já tinha um guitarrista, eu tinha um amigo que tocava baixo, e a gente montou esse projeto em 2021, ela, tipo, o pessoal meio que saiu, só que a gente já tava com música própria, já tava. E aí que eu conheci o Levi Castor, que ele, eu tenho uma barbearia, aí ele foi lá cortar cabelo, tocava guitarra, falei da banda, sabe? Uhum. Tipo, se interessou. Pegou as músicas e tipo, é um membro muito importante da banda hoje em dia Aí nessa surgiu o Tiago, que foi o primeiro baterista, né? o Tiago Brito E depois entrou o William Nascimento E a gente fechou Além do Verso E essa formação ela tem um ano Certo. Mas é um projeto que já é antigo, já tem antigo. músicas que são antigas e a gente está trabalhando E agora que a gente está dando vida ao projeto Bacana Entendeu? E os Caravelhos, velhos, né, que eu até confundi aqui um pouco antes de começar <risos> é, Os Caravelhos é uma banda que tem gente que fala que é a mais antiga da cidade Sério? Com certeza É, é uma banda, a banda já tem uma trajetória aí de 40 anos Antes de eu nascer, a banda já estava aí na Olha estrada cara. há muito tempo, né? <risos> É, não é só uma banda, né? também é um rock club é, Fica... a gente lá é um clube, né? chama certo. outras bandas para tocar também Inclusive sábado agora vai tocar a banda é, Chuva de Containers É uma banda que vai se apresentar também no, lá no Rock no Parque No sábado é, Esse... O, o, a toca dos caravelhos, né? que é o, o nome do local lá é, fica na Avenida Portão do Ronda 3100 Aí sábado agora Vão se apresentar lá o... A chuva de containers Quem quiser ir tá convidado E a banda em si né Já é uma banda bem antiga Já teve várias formações é, Várias pessoas, vários músicos Passaram por essa banda E há uns dois anos eu fui convidado para entrar na banda né Que eles estavam precisando de guitarrista uhum. Aí o Savi me chamou Ele é o baixista né e é o cara que tá mantendo a banda de pé desde o início. Desde o começo o cara tá. tá é o, é o, aquele integrante que.. É o integrante que, que, que não, não tem como. Ele é o. ele é o, ele é o vovô lá da, da banda. Um o <risos> cara que. Literalmente o vovô de lá né? O pessoal brinca que ele é o Papai Noel, né? Que f, final todo fim de ano a gente, a gente faz uma brincadeira lá. Ele se veste de Papai Noel, a gente entrega uns presentes e tá? tal. O cara é gente boa e é rock na veia, meu. O cara é, é um velho doidão e o cara é legal, meu. Vocês se apresentaram agora, em setembro? lá no, no, no, no Max Pfeffer sim, sim. as três bandas se apresentaram. Isso. E conta um pouco de como que foi então essa apresentação, né? Que é a organização aqui da, da prefeitura, né? O Rock no né, Rock no Parque, que é o, o festival. Quero que vocês comentassem um pouco é, como que foi, né? As apresentações, a recepção do público também, os detalhes ali de de toda essa é, vamos dizer além do palco ali, como que foi para a visão de vocês. É, no meu ponto de vista que até um pouco como organizador ali né apesar de não ser organizador do, do rock no parque eu, eu acabo ajudando bastante lá é, por ser do coletivo né então a gente quer, quer ajudar as bandas né Sim, quer estar junto das bandas da, da cena isso né? é fazer fazer o negócio acontecer de verdade né e o meu ponto de vista como banda como músico é que foi bem legal ali né o tanto o palco estava muito legal né o, o, o backstage, né? ali, o Sim. antes do palco, ali atrás do palco também A gente foi muito bem atendido, foi muito bem muito recepcionado bem organizado, bem organizado. A estrutura, boa, boa, legal. É. A estrutura <coughs> boa A única coisa ruim que, no meu ponto de vista, foi o frio né? é. tava o frio. muito frio A única coisa que a gente não pode controlar é. Mas assim, a gente estava até conversando entre nós ali né é, Até surpreendeu a gente, pelo tanto de galera que ficou Pessoal mesmo no frio ficou lá, acompanhou. Legal. A, além disso, o que eu acho de interessante, não só de trazer isso para o público daqui da cidade, né? Mas é que às vezes a gente que... Tipo, a gente mora em Suzano, a gente tem uma banda que é de Suzano, mas a gente não se conhece. A gente toca o mesmo estilo e a gente não sabe que tem um cara que mora perto que também tem uma banda que também também gosta de fazer uns shows tal que tem um, mais ou menos um estilo próximo. A gente não se conhecia, aí beleza, organizou, juntou Quantas bandas que se inscreveram? 40, 42, 42, né? 42, 42 bandas. bandas se inscreveram, 12 foram selecionadas, a gente não se conhecia, a gente se conheceu, a gente criou um vínculo, criou contato, sim, agora a gente tá a gente aqui Tem o um grupo, tem um pessoal grupo de todas entendeu? Se precisar, se, se tiver um esquema que tiver precisando de mais banda, agora a gente tem um contato do pessoal aqui de Suzano que... Que, inclusive, o mais importante que fizeram, que tipo Poxa, deixa a galera da cultura do pessoal que os artistas muito feliz é esse lance do edital uhum. todo mundo teve a oportunidade de participar isso que foi legal Sim. Tipo, inclusive foi a mesma coisa que ele falou a gente não se conhecia é. bandas de tão perto que não se conhecia a gente acabou se conhecendo através desse evento foi legal abrindo o edital para todos terem a oportunidade isso é muito importante experiência trocar também. experiência bacana eu quero antes de continuar aqui com as perguntas é, falar aqui alguns comentários que a gente está recebendo ao vivo a Le, O Levi Castor Jr. comentou aqui Rock and roll top demais A Sibeli Gonçalves disse aí sim, além do verso Os Caravélios e Rock and roll muito bom também Representando o Rock junto ao além do verso aí, Agradecer a, a participação de todo mundo que tá mandando mensagem Não sei se tem mensagem no YouTube É né? depois a gente pode pegar se tiver alguma mas agradecer a, a, a audiência do pessoal a gente já daqui a pouco vai ter um intervalo mas eu queria só perguntar um pouco em relação é, a banda eu vou entrar mais a fundo nisso no próximo bloco mas a, as bandas de vocês especificamente tem música própria Pensem em lançar alguma coisa como que é nesse sentido a minha não, a minha é uma, é uma banda de cover mesmo, né? Sim. E o nosso negócio é animar é. festas <risos> e eventos, né? É só. Mas o pessoal aqui... Não, o foco da minha banda, do Além do Verso, é música própria. A gente está gravando um EP agora, no Sala Secreta. E em breve que vai estar saindo... Do, é redação. aqui da Inclusive aqui do no lado, vizinho, né? É né? <risos> vizinho, né? Então o nosso foco pesado é esse mesmo. É música própria, a gente vai estar investindo. Logo, logo vai estar saindo um clipe também. Que legal, então ó. é o foco mesmo da banda. Os cara velhos tem... Os que... velhos, a velhos a gente tem umas músicas próprias que foram composto por ex-integrantes, né? A gente não toca, mas o nosso foco agora tá sendo mais cover mesmo. Mais mas cover. a gente tem um projeto aí de futuramente estar tá fazendo música própria. Mas no momento não. Eu não perguntei os outros integrantes das bandas de vocês, quais são, quais são? A gente nem acabou entrando nesse assunto, né? É... Eu toco atualmente né, no rocambole com a Cristonelli, que é uma cantora excelente, né? É demais. muito legal E o marido dela, que é um guitarrista também excelente, André Agostinho é, Eles trabalham comigo também em outras bandas cover, na verdade a gente é funcionário de outras bandas cover né? De ABBA e BG's Cover, que a gente também trabalha com essas bandas mas daí não é nossa, né? A Sim. gente é só músico de apoio É um power thrill, então, né? É. Que chama, né? O famoso é. power thrill É mais ou menos <risos> isso E a gente presta também serviço para outras bandas, Legal. né? E a gente se conheceu A gente se conhecia antes, né? Mas lá a gente reforçou esses laços de amizade E até montou a, a nossa banda Então, okay. obrigado André Obrigado Chris. <risos> <risos> então da a lá. minha tem o Levi Castor Que ele é guitarrista e faz back vocal Tem o William André que ele é baixista, back vocal e o Thiago Brito, baterista também. Legal. E dos caravelhos? Caravelas tem o Saviniano Rock, é o baixista, o, o vovô da banda, ah, né? É o vovô, é o mais tem velho. Tem o, o Ique Marinho, vocalista, o cara, a, meu, ele arrebenta, na né? minha opinião, assim, é um cara que fo, foge um pouco da curva. Tem o, o, o baterista, é, era o Kaique, né? Filho do Savi. Mas por alguns motivos pessoais aí ele não vai poder continuar com a gente E a gente está mudando agora de baterista Vai entrar o, o Vitor o cara também, ele fez um show com a gente sem nem ensaiar, tipo, já tava marcado, a gente não podia desmarcar, tipo, chamou o cara, o cara foi lá no dia sem ensaiar Legal. a gente fez o show e ele arrebentou. Mano. É ele que vai substituir? Ele é, que... é, ele que vai substituir. Ah, bacana, bacana Bom, vou chamar um rápido intervalo comercial aqui, a gente volta então para falar mais da banda, falar do Rock no Parque comentar um pouco do coletivo Rock também, tá Renato? É, a gente volta então em alguns minutos, abraço Desde 1968, a ACI Suzano trabalha diariamente para ser um ponto de referência aos comerciantes suzanenses. Também oferece diversos serviços de apoio ao desenvolvimento do comércio, como o certificado digital, financiamentos e os serviços do SCPC Boa Vista. A ACI Suzano está à disposição para acolher o empresário suzanense e fortalecer cada dia mais o nosso comércio local.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 Voltamos pessoal aí com as bandas Rock and Body, Além do Verso e Os Caravelhos aqui, que se apresentaram agora em setembro uh, no festival Rock no Parque, organizado aqui pela Prefeitura de Suzano. Rock que acontece, festival que acontece no Parque, Parque Max Pfeffer. Teve em agosto, né? Começou teve... em julho. Começou em julho. Começou, primeiro foi em julho. Aí teve em agosto. Aí em agosto. Agora em é setembro. Vai ter em outubro e vai ter em novembro também. Pessoal que quiser participar que comparecer para assistir, no caso, é sempre no segundo domingo de cada mês, e a gente está recebendo então as três bandas que se apresentaram agora em setembro. Estava falando antes aqui no, do intervalo, falar um pouco da, da, do estilo, e queria que vocês comentassem, então, é, é cover, cover geral, desde, desde ali de um, um rock mais é, hard rock ali, até um heavy metal, qual que é o estilo aí, tem algum estilo específico? É cada banda tem um, um estilo específico, né? É. O, a gente lá toca bastante heavy metal e hard rock. Certo. Aí o Iron Maiden, Iron Maiden, e... sim, é... Bon Jovi, bon... Tu, vai para um Bon Jovi, Dio, Black Sabbath. Legal. Bacana. Uhum. Bom, a minha é como a gente, nós somos só som próprio, a gente é mais para uma linha alternativa. Isso, é, é, no um, caso, qual a inspiração, isso, né? a inspiração nossa é Kings of leon um code ah, play legal. É The Strokes, é um mais alternativo. Mais alternativo, é in, é indie, indie. indie é? Puxa, puxado mais ou menos para isso uhum, também. Legal, assim. pô. E o Rock and Roll, mais clássico. É, o Rock and ball ele veio com a, com a ideia de fazer um pop rock, né? Mas a gente quando bolou o primeiro show, né, a gente puxou mais pro rock, porque era bem bolado ali pro, pro rock no parque, mas o nosso repertório vai passar desde o começo lá, Beatles, Elvis Presley ah. e vai até a atualidade aqui. toca o né? Elvis também? viu o filme Elvis, do Elvis né? já? Eu ainda não tive a oportunidade <risos> de ver, mas quero muito ver. Tá, tá, eu vi duas vezes já inclusive. O louco. É, tá <risos> muito bom. Tá muito bom. Que bom. Ah, e, e com todo o respeito abrindo um parênteses aqui, já que a gente entrou tá nesse assunto, ah, com todo o respeito ao Rami Malek, que ganhou o Oscar por Queen Queen. O Austin Butler merece muito, porque ele fez aula, né? Porque não é dublagem. É tudo ele cantando na, Caramba, no filme. Cara, não, era tão, é, Como é antigo as gravações, ele precisou aprender. Não ia dar pra pôr por cima no filme. Oito. Então, já fica aí meu voto aí do Oscar então, aí pro, pro, <risos> pro, pro Austin Butler. É, queria comentar também um pouco... Já falamos um pouco de disco, né? Queria que vocês reforçasse primeiro as plataformas de vocês nas redes sociais é, E para quem quiser acompanhar vocês, vocês vão se apresentar em outros lugares também As bandas têm algum ponto fixo aí que, que tocam todo mês, toda semana? Tem? Então, a gente... O nosso Instagram né, é Banda. Por enquanto a gente ainda não tem show fechado Até por causa dessa troca de baterista, né? Mas a gente tem a Toca dos Cara Velhos Lá é livre para você perguntar Lá é livre, é, é livre vai, vai é, No sábado tem, geralmente tem banda lá Vocês podem acompanhar as bandas que vão tocar Pelo pela Instagram Toca dos Cara Velhos Aí fica sempre de, de olho lá Que sempre tem banda diferente tocando todo, todo, Legal. Geralmente é quase todo fim de semana Tem, tem banda diferente tocando lá Legal. E aqui em Suzano pertinho e o então, além, da, além do, do verso, verso é, é a nossa agenda fechou no rock no parque aí a gente está parado para gravar o EP estamos terminando de gravar já vai lançar clipe EP e estamos fechando já com outras casas que futuramente a gente vai estar tá divulgando nas nossas redes sociais é, pode procurar por pode além do verso isso no Instagram tá arroba Banda além do Verso no Face tá além do verso e no YouTube também além do verso legal Só procura lá em breve vai estar tá saindo no Spotify também. O meu é a banda rocambole, né? Por enquanto a gente também não tem mais show marcado. A gente está tentando terminar agora fazer a nossa agenda, né? Uhum. Deixa eu fazer uma correção aqui que eu esqueci de citar o Tom Toledo, que foi o baixista que tocou com a gente no, no Rock no Parque. que a gente estava sem baixista Bacana e ele entrou muito. na hora. <risos> né? E fez, fechou o time. E a gente está sem, tá sem, por enquanto sem agenda. Porque a gente está reformulando ainda né, essa uhum. parte toda. Enfim, banda rocambole se você procurar no Instagram arroba banda rock tracinho ali né aquela aspa N boli e já achou a gente tá recebendo bastante <risos> mensagem aqui a Francesli Lee mandando três bandas maravilhosas <coughs> a Sibere mandou de novo Cristonelli canta muito mesmo, eu virei fã da banda após ver o festival, Sibele de novo aqui. Acho muito legal a iniciativa do festival, dando oportunidade para as bandas que estão começando e até mesmo que tem mais tempo, podendo ter mais visibilidade e divulgação e mais um passeio para nós em família para curtir um som. É, o pessoal bem. É o pessoal é curtiu é o bastante legal, né? o, as apresentações. Vai, aproveita o parque, vê um rock, isso aí é. É, a ideia bom. é exatamente essa. Né? Tem uma pergunta aqui no tem, YouTube. Tem? Da Caroline Marchioli Essa foi a primeira apresentação dessas bandas no Rock no Parque aqui em Suzano? Foi, né? Foi Vocês se apresentar agora em setembro, né? Isso. Isso. É. Ah. Primeira vez que. Pelo ah, menos além do verso. A banda Os Cara velho já participou com outros integrantes em outras edições, né? Uhum. Mas com essa formação, é a primeira vez que a gente está indo lá. Legal. É, vale vale ressaltar que é, a, os Cara se apresentaram na edição do Rock no Parque, talvez até mesmo no Rock na Boa, não lembro. Mas daí é outro projeto, né? É, para não ficar assim, achando ah, tá, que tá é repetindo que... bandas, né? É, sim. Né? Teve um edital agora. É, vocês não, é, vocês é, não podem e, se apresentar é, faz mais, na verdade. Tempo né? isso, é, isso. é, faz muito tempo faz é muito isso. Faz muito tempo. Eu não sei, eu acho que era outra pessoa até que organizava. É. Né? Era outra coisa. Só para né, deixar não, claro sim, que sim. nesse edital não vai repetir banda, né? Porque vocês é, se apresentaram é, agora é, e. As bandas sei. que foram que apresentaram agora só vão poder participar e se apresentar de novo quando abrir outro edital, né? Então. É, né, pra não ficar achando que Sim. tem alguma Sim, coisa tá gente... <risos> é. <risos> Bom, eu queria já A gente já tá com mais de 25 minutos Aqui de entrevista Mas eu queria antes de, de a gente já se encaminhar Pro final, fazer mais algumas perguntas Coletivo Rock, né Renato? Coletivo Rock o, A gente recebeu aqui, você falou que vai vir outras bandas Não sei se tem a, do, a banda do Ricardo Barreto Que vai tocar, se já tocou que eu sei que ele tá também, né? Ele veio aqui pelo coletivo, né? Teve aquele, aquela organização rock de um... Rock Frio, um né? Rock em Aqueles... Frio, pra Isso. arrecadar a cobertura. Que inclusive Isso. eu ajudei também, eu mandei um pix. Você estava lá no dia? Eu fui lá também, eu é. apreciar lá, eu, curtir um pouco a banda. Lá. Eu cheguei quase no finalzinho. Chegou depois, é. né? Eu acho que você chegou e depois eu acabei indo embora. Mas eu queria que você comentasse um pouco do coletivo rock, como que funciona, uh, projetos aí que o coletivo de repente tá querendo organizar bacana o coletivo rock igual você mesmo falou já tem aí uns três anos já de formação ele se iniciou ele iniciou-se com, com quatro bandas né cara na época era Prowler que era a minha banda a, a banda Thor que é do Ricardo Barreto uhum. a banda Horus do Rodrigo Pimentel e a banda 1307 do Márcio né do Márcio do Márcio uhum. E nós juntamos essas quatro bandas para reivindicar algum local para tocar, né, Na, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura. E quando a gente chegou lá com, com a ideia muito fixa, né, de, de falar assim, a gente quer fazer um festival para essas bandas tocarem, a Secretaria abraçou a nossa ideia e falou, cara, vocês conseguem passar isso para mais bandas, né? E foi quando a gente conseguiu fazer o rock na boa uhum. né Que eu não sei se você lembra em 2019 Isso, tocou bastante, né a gente rodou quase praticamente o Suzano inteiro eh, Tocando no centro cultural de cada de cada eh, bairro né uhum. Foi muito bacana E aí o, o coletivo rock teve o apoio da prefeitura, da, da secretaria Porque uma das coisas que a gente mais queria Era que a secretaria pagasse as bandas né Porque para nós é muito importante que tenha dinheiro Porque a banda consegue investir nela de novo né? A própria além, além do, do Verso aqui está fazendo isso, vai pegar é, a grana. Pra, pra a grana, essa grana já está destinada para o clipe. É, né? já, então é um Entendo. investimento, ajuda as bandas que estão no início e tal. E é isso que o coletivo quer, né? o coletivo quer brigar para que tenha é. dinheiro rolando nas apresentações, que a gente sabe que a apresentação de rock a é, maioria das vezes vai lá, é um cachê pequeno, né? e, é. ou nem tem cachê, então. Sim a gente quer a gente briga para que isso não aconteça né para um poder para valorização das bandas isso, também é. da região né e para as bandas poderem crescer né às vezes uma banda precisa de um microfone de alguma coisa então a nossa ideia é essa né e o coletivo briga por isso e por eventos né e e a gente fez o último o último evento do coletivo foi o Rock em Frio, Frio que a gente fez em Poá né foi foi bem bacana onde a gente arrecadou cobertores a gente fez arrecadou 70 cobertores Arrecadou depois mais mil. A gente arrecadou. É, o primeiro foi mil e alguma coisa em reais que converteu em cobertores, né? Sim. Comprou cobertores. Depois arrecadamos mais mil e trezentos reais que foi convertido em alimentação para dar para o pessoal uhum. na rua, né? Porque a gente viu que os cobertores Era importante, mas já tem muita gente dando cobertor. Então não, não tinha uma, uma falta, né? E a comida é importante, né? A comida você pode dar ali todo dia, né? Então foi gasto para fazer isso aí. E também. É, fazer o rock que era o mais importante no sim. final, né? O rock em frio que foi um evento bacana. Você tava sim, lá, eu fui cê... lá. Teve... Eu cheguei no finalzinho, mas sim teve lá um, uma barraca de lanches lá do Pernil, lá que era barraca do rock, Tinha né? Tinha a cerveja também lá do cerveja do artesanal mesmo. do Sander Gucci. Também tava, foi bem bacana, bem organizado também. Foi bem legal. E o coletivo vai querer fazer mais desses eventos aí, né? A gente tá planejando ainda como é que vai fazer, porque isso demanda né, um Sim. pouco de trabalho e tudo mais. E a gente quer o apoio de vocês, claro, se vocês puderem. Sim, claro. Então, Sim. O jornal está à disposição. Só falar uma coisa aqui, que não é do coletivo, mas eu acho que é muito importante falar, que é, foi uma iniciativa que nasceu na Sala Secreta, junto com é, eu e o Pedro, mais o Pedro Ponce, né, que é o, o produtor ali da Sala Secreta, que é o Escadão, que é um, um festival que já aconteceu a primeira vez aqui no Escadão aqui da, da prefeitura, né? Uhum. E já teve o primeiro e o segundo vai ser agora em outubro, se eu não me engano, dia 15 de outubro. Eu, eu não estou muito certo da data, eu sei que é outubro. E é um festival só para banda autoral. Então a gente está cavando esse, esse, esse, essa trincha aí, né? Uhum. Para a gente poder colocar banda, as bandas autorais aqui da cidade fazer música também, então é, é um cenário difícil de você colocar, né, fazer, mas a gente está fazendo junto, e o Pedro da Sala Secreta, junto com a Secretaria de, de, de Cultura também, está fazendo esse evento, que já é o segundo escadão, que vai ficar bem legal também. O coletivo está tentando se meter ali para ajudar, mas uhum. a gente tá, não está querendo também né, tomar rédea das coisas, então a gente fica... Fica aí no meio termo, vamos só ajudando certo. <risos> Se você puder ajudar também Não, Com certeza, o jornal está tá à disposição é, Para a gente iniciar eu queria fazer Algumas perguntas em relação até Música em geral, né no Brasil Como que é a visão de vocês aí da música Aqui no Brasil, perguntar conselhos Que vocês podem dar aí para quem quer uh, Iniciar aí uma banda No caso que está lançando aí Sim. um EP Lançando Eclipse, é, como que é a, a, Deve ter aí muita dor de cabeça Por trás também, né Sim. Queria que você desse aí também os seus conselhos e uma curiosidade: a banda é letras em português? Em português. português Isso, bacana. Tudo. Então, pra gente encerrar essas duas perguntas, Que assim, a gente é artista, é, principalmente artista aqui no Brasil, a gente sabe que não é tão valorizado, né? Assim, aí tem essa de, tipo, uh. ter que montar um grupo pra ter que correr atrás da, das prefeituras pra poder valorizar. Sim. Mas é assim: o cara que, que tá na pegada, ele tem que saber que não vai ser fácil. E se ele quer, ele tem que, tipo, tem que acreditar, tem que ir atrás. Aqui no Brasil não é nada fácil. Se a gente não vai atrás, cada dia ali, ó. É o que eu sempre vivo postando na, nas redes sociais. Quando eu vou fazer um show, quando eu, principalmente entrevista, show, essas coisas, eu sempre vou, vou escrever, né? É um passo de cada vez. É de uhum. grão em grão que a gente vai chegar lá. Uhum. Não é bom, tipo, não desistir. essa É, é a mensagem, né? Nunca. Nunca. Persistência, né? persistência para é tudo. O você que já é. tocou em mais bandas também, <risos> Renato? É, eu, eu acho que a música, acho que como qualquer outro trabalho, né, cara, você tem que se dedicar, você tem que correr atrás, né, dar cara, tapa, tá, como qualquer outra profissão que você vai ter. Uhum. É, eu, eu creio que no Brasil tem uma dificuldade, né, tudo mais, mas eu acho que se você se envolver com as pessoas certas, com com Caminho certo ali, pelo menos o que você acha que é certo, você chega em, em algum objetivo, uhum. né? Eu tenho, é, eu tenho dado certo, vamos dizer, na música Pelo menos pelo caminho que eu, que eu tenho seguido né Então eu estou muito feliz Não sou um baterista de sucesso Mas eu me considero um cara feliz na música Acho que é isso que, que para mim funciona né? é, Vocês têm outras profissões? Ou dedicam-se totalmente à música? Como que é também esse lado? Porque o músico tem esse lado, né? Tem, sempre ele nunca, Até ele depender só da música Sim, tem uma trajetória ali, né? É Bom, eu sou, sou barbeiro, tenho uma barbearia. Ah, você tem a barbearia, é verdade, você comentou. Isso. Fica e, na onde a barbearia? Em Calmonviana. Ah, sim. Calmonviana, no Getúlio ah, Vargas. Quem quiser ir lá. Ó. O, o Renato era engenheiro? <risos> é, eu era engenheiro. Hoje eu não trabalho mais com engenharia, né? Eu trabalho, me dedico exclusivamente com música. Dando aula, fazendo show e produzindo algumas coisas agora aqui na sala secreta também. Ah, Com o Bacana. E o, Eu o sou Lucas? maquinista da CPTM. Oh, vai, é fonte, <risos> vai virar fonte aqui <risos> pro degrau. <já>. É, <risos> e quem sabe um dia né viver da música é um sonho, né mas é difícil. Tem que fazer os pés no chão, é, degrau né? por degrau. Bacana. Bom, pessoal, agradecer então a participação de vocês. É, pedir para vocês darem uma saudação final e se puder relembrar as bandas que vão tocar agora em outubro, Renato. Pessoal que estiver acompanhando a gente aí, lembrando aí das redes sociais de vocês também, de novo. Então, só para. Aqui, o próximo Rock no Parque vai ser no dia 9 de, de outubro, que é o segundo domingo do mês, de, né? Uh -huh. do segundo domingo de outubro. Vai começar às 14h30 e termina às 18 horas Tomara que esteja bastante sol para lutar. <risos> Vão se apresentar a banda CW, que é uma banda muito conhecida aqui de Suzano, Sim. né? pessoal. Não tem nem o que falar, né? Binho, Bigman, é. Daniel. Enfim, eu esqueci o nome do baixista, do, do tecladista, que eu não vou lembrar. De, <risos> né? Vai se apresentar a Nitrônica também, que é uma banda bem legal. E a Lamúzia, que é uma banda também bem bacana, também produziu com a gente Sim. aqui na sala secreta também. Enfim, serão isso. CN, eh, CW, Nitrônica e Lamúzia. Legal. E agora em outubro? Outubro, Joia. dia 9 de outubro Já é, bacana E deixar uma palavra final As redes sociais da, da roll lá também Tá, é, a rede social é aquilo Arroba, banda RockinBolly, né? Rock and é Muito obrigado pelo apoio de todo mundo Que sempre está me apoiando aí, né? As pessoas... É, eu tenho eu sempre recebo muito feedback legal, né? P acho que pelo que eu, eu, eu passo na música, né? Que é, eu quero lutar para ter música em qualquer lugar então, eu sempre tenho um feedback bacana. Eu agradeço a cada um que me apoia aí. E é isso. Obrigado. Yeah. <risos> Quero agradecer os integrantes da minha banda, que são minha família. Sem eles nada teria acontecido. Obrigado aí, pessoal. Quero agradecer o pessoal que comentou no Face, que se disponibilizou aí para assistir. Obrigado. E pela oportunidade que vocês estão dando também para a gente divulgar a nossa banda. Bacana. Mesmo. Lucas? É, queria agradecer o pessoal aí que... Me apoia tal, o pessoal da minha banda também, que tá, tá sempre energizando aí todo lugar que a gente vai. É, minha família que não deixa eu. Sempre tá. Meu, minha família tá de parabéns. Vão, vão, eles me acompanham todo lugar que eu vou tocar. É, e quem quiser acompanhar a Banda os Caravelhos no Instagram, é os Caravelhos Banda, tem a Toca dos Caravelhos, a gente também tá no, no Facebook, pode procurar lá e é isso. Bacana. Bom. Agradecer então a audiência, bastante gente que comentou aqui, comentou no YouTube, é, obrigado pela audiência pessoal, amanhã tem mais dessa entrevista, uh, boa tarde e até amanhã.